O setor de telefonia e internet foi tema de uma audiência pública nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Em sua apresentação, o ministro das Comunicações, Ricardo Bezoini, defendeu a revisão do modelo de telecomunicações em vigência no Brasil. Na minha opinião, nós temos que fazer um debate profundo sobre a questão do modelo para garantir que tenhamos uma estratégia de 30 anos independente de quem estiver no governo. Nos próximos 30 anos, nós precisamos pensar o seguinte, é, qual é o modelo que vai incentivar o investimento e que vai propiciar a troca de oportunidades por obrigações? Para assegurar que, por exemplo, das regiões mais desassistidas, onde tem mais problema, nós tenhamos investimento. No encontro com os deputados, o ministro disse que os investimentos em internet devem ser prioridade. Queremos que todos os brasileiros tenham acesso à banda larga de qualidade. Isso não é fácil. Nem estou subestimando o tamanho do desafio, mas é um desafio não para o Ministério das Comunicações, é um desafio para o país, para o conjunto do governo, para o parlamento e para o país.